Se você aí quer aprender a fazer essa pulseira de âncora super maneira, então confere o vídeo. lado, Tudo beleza? Eu sou Otávio Seixas, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Vários cook Monsters têm me perguntado o que são este monte de fio que eu tenho no braço Hoje eu tô só com essa pulseira de âncora pra representar o que eu vou estar tá fazendo pra vocês aqui nesse vídeo Mas em geral eu tenho uma mania muito comum, eu acho, chamado pulseirismo Então eu gosto de colecionar pulseiras e quanto mais pulseiras legais no meu pulso, melhor o meu dia ou meu estilo, ou minha roupa Algumas eu ganhei de alguns amigos Outras eu comprei com hippies por aí Em praias por aí Mas em geral as que eu gosto mais são com essas fitinhas de couro Eu acho elas muito fofinhas E elas estão super na moda agora E eu fiquei de cara esses dias Quando eu fui comprar uma pulseira Super parecida com essa daqui de âncora E a moça quis me cobrar 25 reais 25 reais 25 reais Eu fiquei tipo muito chocado com o valor que ela quis cobrar Então eu decidi Bom, vou arriscar e vou tentar fazer Aí eu olhei bem a pulseira, tirei várias fotos dessa pulseira Comprei materiais bem parecidos e lá voilà, saiu essa pulseira aqui que vocês estão vendo Ela é super fácil de fazer e ela é muito, muito, muito barata Vocês vão gastar aí no máximo, explodindo, 5 reais Foi exatamente o que eu gastei, 5 reais pra fazer ela Você aí tá super curioso em como eu fiz essa pulseira Então chegou a hora de você tirar toda essa curiosidade Então confere aí você vai precisar de um alicate, pingentes de âncora que tenham este passador na parte de cima, fechinhos, trequinhos quadrados que eu não sei o nome, argolinhas e dois cordões do mesmo tamanho das cores que você quiser. Pegue um dos cordões em uma de suas pontas, Caminha até o fim e ele vai fazer uma argolinha. Coloque esta argolinha no passador da âncora e para dentro do vão que irá formar no cordão, puxe o outro lado do fio. Com outro cordão, faça a mesma coisa, mas dessa vez, enganche as pontas da âncora na argola que irá formar. Prenda as pontas neste trequinho quadrado, faça isso com os dois lados dos cordões. Música Num dos lados, coloque a argolinha e o feixinho. Música E no outro lado, só a argolinha. E pronto! É isso aí pessoal do outro lado, eu espero que vocês tenham gostado Pra você aí Cook Monster que tinha curiosidade em saber como eu adquiri as minhas pulseiras Se eu fiz, ou se eu ganhei, ou se eu comprei, tá aí E pra deixar você aí Cook Monster muito mais feliz Eu decidi fazer uma pulseira a mais pra vocês É uma pulseira de âncora também, só que com um cordãozinho vermelho E eu vou estar tá sorteando pra vocês Então se você aí quer ganhar essa pulseira aqui De cordãozinho vermelho feita por mim É muito simples, vai lá na fanpage do canal Vê certinho o banner que tá fixado no topo do, do, do bagulho de postagem Lá vai ter as informações de como você tem que fazer para concorrer a essa pulseira super legal Bom, eu realmente espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir a fanpage do canal Se inscrever no Instagram e me seguir no Twitter E se você ainda não é inscrito aqui no canal Não se esquece de se inscrever para poder conhecer muito mais E receber mais notificações de quando eu posto vídeo É isso aí, até a próxima aí, falou! Hoje eu vou fazer uma tag Que quem criou foi minha amiga Lari Mendes E para ajudar ela ainda me tagueou Porque ela me ama fazer perguntas